um episódio do Bate-Papo Empreendedor. O programa de hoje está na cidade de Botucatu, localizada a 270 quilômetros da capital, com cerca de 140 mil habitantes e 135 mil consumidores em potencial. Você vai entender porque aqui a New Móveis Planejado se tornou uma empresa com referência em sucesso e inovação, aliando qualidade, bom gosto e sustentabilidade. <risos> André Alvarenga. É um prazer estar aqui, viu André? Prazer é meu receber você aqui. André, começa contando pra gente como é que surgiu a sua ideia de começar a empreender. Bom, eu sempre, sempre tive o sonho de ter o próprio negócio, né? E eu, como eu trabalhava sempre em indústria, né, como como empregado, é, eu decidi fazer um curso de administração, me graduei em administração de empresa para quando terminasse conseguisse empreender, né. Como é que foi essa transição? No que, que você trabalhava antes e como é que foi encarar esse mundo dos negócios? Bom, eu, eu, eu trabalhava no ramo aeronáutico, né, era técnico em métodos e processo, uma área bem técnica e após a, a, terminar a graduação, né, em... Administração de empresas, eu achei que estava preparado para empreender. Então, é, eu simplesmente fui lá, pedi o meu desligamento da empresa né? e. Conta pra gente como é que foi esse processo e quais foram as principais dificuldades dele. Bom, começou. Eu, eu era graduado, eu acabei de me graduar em administração, é, eu simplesmente sabia o procedimento técnico para se abrir uma empresa, se montar uma empresa, né? Então, fiz lá todo o procedimento, porém com pouquíssima ou nenhuma experiência né? e no dia a dia de, de, de empreender, de fato, né? todos os processos que envolvem o, o, o negócio da empresa. Então, eu tive várias dificuldades, desde contratação, é, formação de preço, uma série de detalhes que dificultaram muito, né? o início do trabalho. A primeira empresa não deu certo, qual você acha que é o principal fator responsável por isso? Falta de conhecimento, né, de, de funcionamento de pequenas empresas. Mesmo você tendo a graduação em administração? Mesmo tendo a, a, a graduação em administração, porque na graduação a gente não tem o dia-a-dia, dia, né, não tem a dinâmica do negócio em si, né? Pô, falta muito conhecimento, falta muito preparo. Depois você tentou uma, um outro negócio. Exato, pode... exato. Né? Então achando que está aprendendo com a prática nesse tempo todo, assim tentando é, aprender comigo mesmo, né, no dia a dia, com os erros, é, mas achando que corrigi algumas coisas e errei em outras. Infelizmente, a segunda vez também não deu muito certo. E mesmo não tendo sucesso nos dois negócios, você partiu por terceiro. Conta pra gente como é que foi essa experiência no terceiro negócio e de onde vem essa resiliência, né? Pois é, então depois de muito errar, aí resolvi pedir ajuda né, pra, para o Sebrae, né? aí que começou, né? Eu, primeira, primeira, a minha necessidade que eu percebi, a primeira coisa seria formar preço, de fato, aprender a formar o preço para ver se o negócio era viável, né? Uhum. Então, imaginando que eu já sabia montar um plano de negócio, a, a, a formação de preço foi o, o meu calcanhar de Aquiles nos outros negócios, então eu pedi ajuda, nesse primeiro momento, para a formação de preço, fiz um curso lá no, no Sebrae. E logo em seguida, eles começaram a me apresentar, assim, N oportunidades, vários outros cursos interessantes, né? Que eu achei que eu teria que mais me qualificar, né? Então, é, eu, eu fiz o Empretec, o um seminário Empretec, que me deu uma visão muito interessante, né? E a partir do Empretec, né? eu comecei, assim, a visualizar um universo diferente de empreender, né? Posturas diferentes, comportamentos diferentes, que me trouxeram, assim, uma visão nova de negócio e de que forma você aplicou o que você aprendeu na new móveis planejados Bom, essa é uma fase de muito planejamento é né? muito planejamento porque a gente assim cria então é, se abre assim, uma lente na na, na na visão da gente né? na experiência é, onde eu é, observei várias oportunidades né? de, de implementação Porém, a gente tem que seguir um certo planejamento, porque nada acontece assim muito de, né, de repente. Então, eu fiz vários planejamentos, comecei a testar né, algumas coisas e começaram a dar retorno. Né? Várias coisas começaram a funcionar. Estou até hoje planejando e implementando. Planeja, implementa e testa. Né? Esse é o caminho que vem dando certo. De que forma o sucesso da New Móveis Planejados mudou a sua vida? Bom, eu consegui é, mais qualidade de vida, né? eu tenho como valor a família, eu prezo muito a minha família. Né? E com esse novo modelo, com esse sucesso agora, com a forma com que eu é, distribuo minhas atividades no tempo, eu consigo hoje passar muito mais tempo com a minha família. Então, eu tenho é, dois filhos pequenos e isso é uma, uma falta que eu tinha antes, né? como eu trabalhava demais nos negócios, né? para os negócios uhum. e eu não tinha tempo para mim e para minha família. Hoje eu posso dizer que eu consigo conciliar o trabalho e a minha família, que, que para mim é muito importante. Entendi. André, conta pra gente como hoje você faz o marketing da sua empresa. É, nós temos um, uma estrutura, temos uma empresa que nos presta serviço né, para a, a, a, a gerenciamento de mídias sociais, de redes sociais. É, nós temos também um plano corporativo né, da, da, da Unicasa, onde é, nós fazemos uma campanha nacional. Né? Então, temos toda uma estrutura de marketing que é, é feito um planejamento durante o ano e todos os meses ou a cada três meses acontece um evento promocional. Como você acha que foi o ponto da virada depois de uma sequência de insucessos? Qualificação. Qualificação, estudo, preparação e o apoio né, que o Sebrae me deu, esse foi sem dúvida o ponto principal. Você pode citar alguns exemplos pra gente? Claro, né? é, a, a parte de formação de preço, que foi ponto de partida mesmo. Né? Eu entendi na, na teoria e na prática, né? porque o Sebrae ele tem um, um modelo de consultoria que nos ajuda na prática a como resolver essa questão. Uma vez conhecendo de fato qual é a margem que eu posso trabalhar, qual é o preço que o mercado está disposto a pagar, eu pude planejar toda a, a, a parte financeira, toda a minha estratégia de, de crescimento da empresa. Você fala muito em planejamento, mas Sim. com certeza colocar em prática também é um desafio. Quais foram as dificuldades que você enfrentou nesse meio? Ah, o, de fato, de fato, né, planejar é muito bom né, e funciona tudo redondinho. O que mais eu percebi dificuldade para implementar o planejamento, é o trabalho com as pessoas, as pessoas envolvidas, as pessoas que não estão no mesmo nível de consciência ou de conhecimento onde eu me desenvolvi, né? ou seja, é você passar essa visão ou essa necessidade para um gerente ou para um consultor de vendas ou para um montador, é distribuir todo esse planejamento em toda a estrutura da empresa. Comecei a fazer uma pós-graduação, uma especialização um MBA em gestão de pessoas, porque eu percebi que eu tinha que transpor essa dificuldade que eu tinha né, de passar essa informação para toda a equipe. Então, em resumo, é planejamento, dificuldade de execução, pessoas. Então, eu preciso traduzir todo esse planejamento, essa minha ideia, para que as, todas as pessoas em seus diversos níveis consigam compreender. Para uma pessoa que quer começar a empreender, qual a dica que você dá? Primeira coisa, busca o Sebrae, vai até uma agência do Sebrae, apresenta a tua ideia, né? junto com a equipe, elaborar um bom plano de negócio para analisar a viabilidade do negócio, sim ou não, fazer toda uma previsão financeira, toda uma estratégia, né? e aí, sim sim, sempre com o um apoio, sempre fazendo uma, buscando uma qualificação, colocando tudo isso em prática. É a fórmula do sucesso. Qual você acha que é o diferencial do seu negócio? Bom, o diferencial do meu negócio é que nós não, temos, nós não somos uma marcenaria, né? nós somos uma loja de móveis planejados. Isso significa que nós não fabricamos aqui na, em Botucatu, aqui na minha loja, o, todo o nosso produto. Né? Nós, nós temos isso como uma grande indústria, né? que fica em Bento Gonçalves, e 50 mil metros quadrados. Que eles têm todo o maquinário automatizado, né? com robôs fazendo pintura. Né? ou seja, é uma qualidade diferenciada a precisão onde que eu consigo garantir para o cliente né? esse esse produto final e nós temos todo um modelo de apresentação e elaboração de projeto com realidade virtual, ou seja, aqui o cliente consegue visualizar o projeto que é um sonho na realidade né o que nós vendemos aqui para o cliente inicialmente é um sonho, né? não tem algo ainda é, que exista né? ele tem uma ideia e isso a gente consegue traduzir para o cliente através de ferramentas tecnológicas, né? então temos projetos em 3D e nós utilizamos um óculos de realidade virtual que aumenta né, a realidade a percepção do cliente em relação ao que ele está comprando uhum. porque o grande risco é o cliente comprar e depois na hora que nós estivermos lá na casa dele instalando ele descobrir que tinha algo que ele não gostou então a gente se cerca de vários recursos tecnológicos de, de inovação para que ele possa ter essa, essa visualização. isso é um diferencial nosso para poder oferecer o um melhor para o cliente exatamente né? Bom André, você tem tem uma estrutura de montagem aqui, né? Vamos lá conhecer? Vamos lá! depois que os móveis chegam até a loja? Então, depois que ele chega aqui na loja, o material ele é todo separado, né? Ele na realidade ele vem separado da fábrica já, por peça, embalado individualmente, né? e cada, cada peça tem a etiqueta do cliente, informando o nome e o ambiente em que ele é montado. Chegando aqui, nós separamos né, o, o cada pilha de, de produto para o seu, cada cliente, e após a separação e o agendamento na casa do cliente da montagem, nós fazemos algumas pré-montagens aqui. Por exemplo, o gabinete de cozinha, nós conseguimos montar alguns módulos, né? Uhum. para que a, a, a gente fique menos tempo na casa do cliente, né? Isso... Então, em todo tempo, vocês se preocupam com a qualidade e o bem-estar do cliente? Sim, com certeza, porque quanto menos tempo nós ficarmos na casa do cliente, mais satisfeito ele vai ficar. E assim, nós garantimos, né? Toda a montagem que ela está dentro dos padrões, dentro do que foi especificado no momento da compra. Então, vamos conferir essa qualidade de perto, né? Agora a gente vai para casa de um cliente e mostrar para vocês tudo de pertinho como é que é feito esse processo, né, André? Vamos lá. esse processo. Isso, então após é, nós fazemos aquela pré-montagem no, no nosso depósito, né, na área de montagem, aí nós trazemos até aqui e fazemos a complementação da montagem, né? Todos os ajustes finais, eles são feitos aqui nesse momento, né? Todos os detalhezinhos são concluídos aqui. Então vocês se preocupam desde o momento em que o cliente entra na loja até o último parafuso a ser colocado, né? Exatamente, todos os detalhes são cuidados com muita atenção e o processo final a gente se encerra com a entrega do manual, né? De garantia do produto e fazemos um checklist de satisfação do cliente. Bom, André, muito obrigado por ter compartilhado sua experiência com a gente. Nós ficamos por aqui. Até mais um bate-papo empreendedor.